Viva amigas, vamos começar do início. Isto é uma correntinha simples, depois aqui temos que ajeitar para ficar assim. Vamos ver como é que se faz. Ponta curta do lado de dentro. Introduzimos a agulha de cima para baixo. É só passar e vir buscar logo aqui esta. Agora vamos fazer uma correntinha. Aqui tudo simples aqui assim, para termos esta disposição vocês vão ver, é muito simples é só tirar esta daqui Portanto, tiramos esta ponta só uma ponta, só uma metida e já está e ficamos então com esta disposição esta disposição é fundamental porque depois vamos precisar para fazer o fim perfeito tem que estar assim